Cinco coisas sobre mim. Cinco coisas sobre mim. Primeira coisa, eu sou bonita. Segunda coisa, as pessoas gostam de mim. Terceira coisa, eu sou muito bonita. Quarta coisa, as pessoas, às vezes, me fogem. Quinta coisa, eu não sou o problema da minha mãe. Eu branco, na África do Sul, ó. não sei porque eu quero, nem me na minha Acho que me manda africar numa casa que eu queria. Tive que ir para o meu pai agora, e para se no não ganhei. Para se no não quero, não quero. Eu quero, se esqueça. E toquei o filme, me lá, e me mandei e tudo, para não ficar muito feliz.